Eu sou Marcos Amaral, sou pastor da Igreja Preterana de Xacarapaguá e quero dar meu testemunho e o meu envolvimento com o Sahara. Em setembro de 2015, finalmente, depois de muita insistência do meu querido irmão e pastor, Márcio Temponi, eu aceitei o convite de ir ao Conexão Sara ao Retiro Espiritual do Sábia. Só para você ter uma ideia, eu eu tinha total descrença nessa linha de, de, de, de pregação, da espiritualidade, da aproximação desses temas e mal sabia eu, irmãos, que uma vida nova estava guardada para mim através do sábio. Naquele retiro, o Senhor Jesus me pegou é, de cheio, me atingiu de cheio e eu tenho dito nos testemunhos que tenho dado que eu ganhei uma vida de presente. É, irmãos, é claro que... Vem sendo operando transformações contínuas em mim, mas aquele homem de dois anos atrás, a cada dia, vai sendo esquecido, perdido, diluído. As transformações têm se operado não só na minha vida, nas minhas relações, mais próximas, familiares, mas, sobretudo, na comunidade. A liderança tem sido altamente impactada, a comunidade tem sido altamente impactada. Hoje nós somos mais de quase 100 discípulos. A Igreja Jacarapagó pagota se transformando em uma comunidade discipular e tem sido bênção, tem sido bênção. Aquilo que eu pregava em tese, né, teoricamente, hoje e eu digo isso para minha é vergonha, mas hoje eu vivo, hoje eu prego a partir da experiência autêntica, profunda e verdadeira de forma que eu quero louvar a Deus pela vida do Sara, quero louvar a Deus pela vida do Pati Topezini, louvar a Deus pela vida de todos os colegas que tocam o Sara e deixar essa palavra de estímulo e de provocação a você. Vem conhecer o Sara, Deus tem uma bênção guardada para você, como teve para mim e tem tido para tantos outros colegas. Deus te abençoe.